Garanta agora a maior e melhor update para o seu Futebol Manager 2022 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube! Seja todos bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos falar da nova atualização do Soccer Manager 2023 atualização 1.0.6. E antes de começar esse vídeo, já deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho pra estar tá recebendo as notificações. Passem no nossos canais parceiro. Link na descrição, beleza, galera? E, oh, e mais, uma, mais uma coisa, galera. Deixem dicas aí pra mim, no vi, nesse vídeo, nesse vídeo de Soccer Manager aí, pra times, tá? Times pra gente começar o um modo carreira aí, galera. Pra gente começar o um modo carreira aí. Deixem umas ideias aí de times aí interessantes. Pode ser do Brasil, pode ser Europa, Beleza? Tamo junto, deixa aí na, nos comentários É nóis galera E vamos lá, vamos ver o que tem de novo No, no Soccer Manager Nessa nova atualização aí 1.06 Vamos dar dando uma olhada aqui no Lá no Google Tradutor né Que eu traduzi aí pra nós aí. Vamos dar dando uma olhada aqui Tá aqui galera, a atualização são duas coisinhas só Que eles a, oh, arrumaram né Na verdade, vamos lá O que há é de novo? Corrigindo Alguns bugs de estratégia Aquele bug, galera, não tem quando eles criaram aquela estratégia lá já automática lá que tem? Eles estavam em inglês, se eu não me engano, eles, eles arrumaram, tá, galera? E outras correções e melhorias gerais de bugs, ou seja, vários bugs que tem aí no jogo aí, que eles estão consertando aos poucos, beleza? Então é muito importante vocês aí que estão no Discord do, do Soccer Manager, é, pintar a tela aí e mandar, tá ligado? Mandar pra eles lá, pra eles estarem tá ficando ciente né? Dos, dos bugs que tem no jogo aí E vocês também podem deixar aqui no comentário, tá? Deixem nos comentários aí é, Alguns bugs que tá acontecendo aí com vocês que estão jogando Soccer Manager 2023, beleza, galera? E agora vamos lá pro jogo lá Vamos lá pro jogo, tá aqui Eu vou apertar em continuar aqui A gente tá no, numa carreira aqui no Santos, né? Já tá, já andei dando uma olhada Vamos lá, tá aqui Tamo aqui no Santos, vamos dar uma olhada aqui na... Lá na tática, né? Que eles falaram que consertaram. Vamos aqui. E aqui é a estratégia, tá, galera? que eu falei pra vocês. É, eles arrumaram. Lembra que aqui tava... Tava com bug, né? Não tava aparecendo? Só que aqui também agora tá com bug, né? Aqui tá com bug também. O bug que tava nesse aqui, segurar a bola, né? Tá agora nesse. Beleza? Mas aqui a gente pode ter uma ideia, né? Mais ou menos aí do que eles... É, eles traduziram né, e melhoraram. Eles estão arrumando, né, galera? Aos poucos, aos poucos, eles vão melhorando. E alguns outros bugs, né? Que eles consertaram aí como... pai eu acho que negócio de transferência. Jogador que, que é vendido e não... a gente não, ganha... não recebe o dinheiro. E essas outras coisas aí, né? Eles estão consertando aos poucos o jogo aí. O jogo tá tendo uma atualização diariamente, né? Diariamente, assim que eu digo, é... É sempre tem uma atualização. Teve uma atualização na, na semana passada, se eu não me engano, a 1. A 1.5, agora já estamos na 1.6. Até o lançamento do jogo vai ter mais atualizações. Isso é de fato, né? Porque eles vão atualizando o jogo aos poucos, né? Não adianta eles lançarem o jogo é, do jeito que estava, porque a gente ia ter. ia passar um pouco de raiva, porque o jogo tava todo. Tinha alguns bugs, né? Bem, bem estranho. Mas aos poucos aos poucos eles estão arrumando. Né? E deixem dicas aí galera, deixem dicas aí pra... pra modo carreira aí Eu quero começar uma série aqui no Soccer Manager e conto com a ajuda de todos vocês aí Pra gente tá fazendo um modo carreira aí bem interessante aí no, no Soccer Manager E deixem dicas aí de times, tá? Times e... do Brasil, da Europa e conto com a ajuda de todos aí Se puder deixar aquele like aí para fortalecer o canal hum. E se inscrever, tamo junto E passe nos nossos canais parceiros aí Link na descrição E valeu galera, tamo junto, falou e fui!